Ai, gente, já era hora de eu falar sobre essa, que é uma das mais conhecidas músicas francesas e escandalosas que todo mundo já escutou, pelo menos alguma vez na vida, que é Je t'aime, moi non plus. Então, eu acho que todo mundo conhece, mas talvez você pense que não conhece, mas vamos tocar um pedacinho da música aqui, que eu tenho certeza que você vai lembrar. Je Eu vou te contar hoje por que, que essa música é assim tão escandalosa e ficou tão famosa lá na década de 60. O autor-compositor dessa música é o cantor francês mais bad boy pegador que você já viu, isso lá em 1960, que é o famoso Serge Gainsbourg. Então, lá, o título da música é. Je t'aime, moi non plus. Ok, je t'aime, fácil, eu te amo. Oh. E a segunda parte, moi non plus. Moi non plus é uma expressão em francês para dizer eu também não. É, é isso mesmo, eu também não. Então, qualquer coisa que alguém fale para você, na negativa, você quiser dizer eu também não, você pode dizer moi non plus. Esse título é um pouco intrigante, vocês não acham? Então, eu te amo, eu também não. Eu já tinha comentado sobre ele naquele vídeo que eu fiz sobre o francês errado que aparece por aí. Se você ainda não viu, você pode ir lá dar uma olhada que tem umas coisinhas erradas que a gente acha por aí que são engraçadas e justamente tinha o título dessa música escrito de outra maneira. Mas enfim, lá eu já tinha comentado que esse título é uma ironia. Quando Serge Gainsbourg... Fez essa música com esse título. Ele, na verdade, estava fazendo referência a uma outra pessoa, um tal de Salvador Dali. Assim, porque Sérgio Gasburgo gostava muito de pintura no começo da sua, da sua vida. Ele tentou sempre ser pintor, o que não deu muito certo e tal, e aí ele foi para a vida musical, o que deu muito mais certo para ele. Então, é por isso que faz sentido ele fazer referência. Há uma coisa que Salvador Dalí disse. O que que o Salvador Dalí disse? Uma vez, chegou um repórter para o pintor Salvador Dalí e perguntou para ele: "Qual é a sua relação com Pablo Picasso?" Pablo Picasso, um outro pintor também da época. E ele deu a seguinte resposta: "Picasso est espagnol. Moi aussi." Picasso é um gênio. Moi aussi. Picasso é comunista. Moi non plus. O que isso quer dizer? Então, Salvador Dali, se referindo a Pablo Picasso. Picasso é espanhol. Ou seja, Picasso é espanhol. Moi aussi. Eu também. Picasso é um gênio. É um gênio. Moi aussi. Então, Picasso é um gênio. Eu também. Picasso é comunista. Moi non plus, eu também não. Quando ele disse isso, o que, que ele estava querendo dizer? Na verdade, Salvador Dali foi irônico usando moi non plus, porque ele queria dizer que na verdade Pablo Picasso não era comunista, que ele tinha entrado para o Partido Comunista por causa de outras razões. É, então ele foi extremamente irônico, deu uma cutucada assim, falando: ah, ele. É comunista e eu também não. E se baseando nessa entrevista do Salvador Dali, Serge Gainsbourg resolveu utilizar o moi non plus como uma ironia na música dele também, fazendo referência ao pintor Salvador Dali. Então, daí vem a ironia do título da música, é a referência ao que Salvador Dali disse, mas nesse caso, je t'aime, a mulher diz eu te amo e ele responde moi non plus, eu também não reconhecendo que, na verdade, ela não ama ele de verdade, que ele sabe disso, e por isso, ele responde, eu também não. Tá, ainda parece um pouco confuso, né? Então, vamos saber o que estava que acontecendo, qual que era a história que estava rolando lá na época. Então, eu falei, né, o Sérgio Gosburgo, ele era meio pegador, geral, e... na época, ou seja, mais precisamente em 1967, ele estava pegando sex symbol da época, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, então, estava tendo um affair avec Serge Gainsbourg. E nesse período, a, ela pediu para ele, para ele escrever a canção de amor mais linda que ele pudesse imaginar. La plus belle chanson d'amour qu'il puisse imaginei e ele foi lá e aparentemente escreveu em uma noite duas músicas para ela, para ele cantar com ela uma que era Bonnie and Clyde e outra Je t'aime moi non plus então se você percebesse, Asgans ele nunca fez músicas muito românticas em si quando ele fala de amor, ele fala de amor físico e sexual e nessa não foi nem um pouco diferente mas, então, ele fez essa música para ela e eles gravaram a música. E essa música tocou uma vez na rádio, com Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot. Mas acontece que Brigitte Bardot era casada. Ela era casada com um importante homem de negócios alemão. E imagine, essa música tocou na rádio e ele escutou, foi um escândalo. E ele deu um jeito, entrou com um processo e tal, e acabou. Não teve, nunca mais essa música tocou de novo, eles não gravaram um disco, nada, e ela ficou sendo proibida. E a relação dos dois acabou chegando ao fim, logo depois, lá em 1967. Então a primeira versão dessa música é com Brigitte Bardot, mas ela foi proibida, então provavelmente não é essa versão que você conhece. A versão que, conhe que você conhece... Provavelmente é de 1969 Que foi quando o Serge Gainsbourg Gravou com a atriz inglesa Jane Burton Essa atriz que também, claro, estava tendo um caso com o cantor na época Um caso não, né? Porque eles duraram já bastante tempo juntos é, Que não foi assim tão rápido como a Brigitte Bardot E então, dois anos depois de que ele tinha escrito a música para Brigitte Bardot Ele regravou ela com essa nova namorada dele, a Jane Birkin. E ele pediu até pra ela cantar uma oitava acima da, do que a Brigitte Bardot tava cantando. Então se você pegar as duas músicas e comparar, você percebe que a da Brigitte Bardot é um pouco mais grave. E que a da Jane Birkin, ela é bem fininha mesmo, quando ela canta a parte dela, é, é bem mais aguda. E pra dar um contraste maior ainda com a voz dele, que era bem grave. E aí a música tocou na rádio e tal... Só que foi um escândalo, né? As pessoas ficaram chocadas. A música foi proibida de ser gravada e vendida em alguns países, né? Começou na Itália, com o Vaticano falando, nossa, que aquilo... <risos> Era uma coisa que deveria ser proibida, mas foi isso que fez o maior sucesso dela. Vocês sabem, né? Quanto mais se proíbe as coisas, a gente fala, ai, vamos lá ver o que que é, por que que tá proibido. <risos> então, lembrando... Que toda essa história que eu contei pra vocês e mais coisas sobre o Sérgio Gainsbourg também, vocês podem ver no filme sobre a vida dele. Tem um filme sobre esse cantor que se chama Gainsbourg, Une Vie Héroïne. É um filme muito bom, eu gostei bastante, que ele retrata toda essa trajetória do Gainsbourg como pintor ainda, e as coisas não dando certo, e aí depois, quando ele começou a conhecer as pessoas e gravar as músicas, até esse caso que ele teve com a Brigitte Bardot e a Jane Birkin, toda essa história aí, e inclusive o ator que colocaram para fazer o papel do do Gainsbourg, ele é extremamente parecido, então fica muito legal. Eu achei que os atores são bem parecidos e, claro, filme francês, né, gente, é assim, sempre bom. <risos> então vamos lá pra ver a letra dessa música e saber por que que ela foi, então, classificada como obscena, por que que ela foi proibida. Então, lembrando que ele vai relatar na música o amor puramente físico, tá? Amor sexual. Vamos lá, então ele começa, ela começa, né? Je t'aime, oh oui, je t'aime. Facinho, eu te amo. Ah, sim, eu te amo. Então lá, suspiros de amor. E aí ele já vai lá e responde, moi non plus. Eu também não. Então lá, confirmando que, ah, eu sei que você não me ama. Amor, amor, é só esse amor aqui na, na diversão. E ele continua descrevendo... O que está acontecendo ali? Como a vague irresolue. Je vais e je viens entre terrain. Então, como a onda indecisa. Eu vou e eu venho entre os seus rins. Então é uma metáfora bonita, né, A da onda Então como uma onda, assim, indecisa Que fica indo e voltando Então eu vou e eu venho entre os seus rins E ele continua com, com essa Je vezes et je viens", Ele repete isso várias vezes E je me retiens Se retenir é o verbo se segurar Em qualquer outra situação que você queira usar Eu me segurei, eu me seguro Você pode usar je me retiens Ele não tem um, uma ideia sexual Apenas, Mas você pode usar em qualquer outra situação também. Se retenir, je me retiens. Eu me retenho, eu me contenho. E aí depois a gente tem praticamente a mesma historinha, só que daí no lado dela. Tu es la vague, moi l'île nu. Então é uma bela metáfora, né? Você é a onda e eu sou a ilha nua. Ou seja, você imagina lá uma ilha, só tem água em volta e as ondas batendo na ilha. É uma, é uma metáfora interessante hum, hum, hum. E ela continua contando a historinha da parte dela Então tu vas e tu viens Então agora ao invés de falar moi, je vais je viens Como ela que tá cantando, ela fala você vai e você vem Então tu vas e tu viens entre meus rins Entre os meus rins E aí, lá no final, o que ela diz é je te rejoins o verbo rejoindre, em francês, é quando você vai acompanhar alguém, quando você vai encontrar alguém. O verbo rejoindre também não vai ter uma denotação apenas sexual, mas você pode usar ele em qualquer outra situação que você vai acompanhar alguém ou que você vai encontrar alguém, como por exemplo, tem um grupo de amigos saindo pra fumar um cigarro. Você pode falar, je vous rejoins. Então, eu vos acompanho, que eu vou ir com vocês. Ou, je vous rejoins plus tard, ah, eu vou encontrar vocês mais tarde. Tá? Então, o verbo rejoindre, quando você vai ao encontro de alguém, quando você acompanha alguém. E lá, mais para o final da música, o Charles Gainsbourg já fala que é realmente isso. Ele fala, l'amour physique et sans existir. Ou seja, o amor físico e sem issue, sem resultado. É aquilo e para naquilo e é só aquilo mesmo. E continua no je vais et je viens, isso daí aparece bastante na música, ocupa a maior parte da, da letra da música. E lá no final ele fala je vais et je viens, je me retiens. Então eu me seguro e no final ela fala non, maintenant viens. Então é ela que diz o passo que eles estão dançando, então ela fala não, agora venha. Então, é ali o final da música e é quando eles vão encher de mais suspiros. A música inteira, né? Cheia de suspiros e tal. E ali no final tem um monte de suspiros, a melodia lá e pá, acaba a música. E é por isso, então, que essa música foi considerada como obscena e foi, tão proibida de passar em vários lugares. Talvez você conheça também uma música do Ira. Lembra do Ira? O Ira tem uma música que se chama Entre Seus Rins eles já estão vendo a semelhança, né? Então, a, essa música Entre Seus Rins, do Ira, é exatamente uma referência a essa música, do Charles Gainsbourg, né? Que ele fica lá, Ah, eu queria ficar entre seus rins, alguma coisa assim. E se você conhecia essa música, se você achava, Nossa, eu gostava tanto dessa música, achava que era uma música de amor, romântica. Não, não é. Bom, gente, todas essas músicas vão estar na descrição do vídeo aqui. Tanto a versão, a primeira versão, né, com a, a Brigitte Bardot, que foi pra quem ele fez a música, quanto a versão que vocês devem conhecer melhor, né, que é com a Jane Birkin, e também a música do Ira, em português, ali, pra vocês verem que o clipe é engraçadinho também. Se você gostou de saber de todas essas fofocas lá de 1960, deixa um like aqui no vídeo pra eu saber que você gostou, eu vou fazer mais vídeos assim e tudo, e não se esqueça,